Fala, player! Beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. E após 16 anos de desenvolvimento, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, a gente tem agora a oportunidade de jogar Metroid Dread. Beleza? Vamos começar aqui. Galera, 16 anos, hein? Vou explicar um pouco mais pra frente. Vamos ver aqui a historinha. Meu inglês é péssimo então, player. Me perdoe aí se eu não consegui ler direito, tá? É um organismo flutuante que drenava energia de sua presa por meio de contato físico. Metroides foram originalmente criados por Shozo, nomeado após sua guerra final. Seu valor como uma arma biológica desencadeou várias crises. E como resultado, todos os vestígios delas foram eliminados. Eles agora estão extintos. Então o que acontece? Para quem não sabe, Metroid ele é um, um, um ser vivo, né? uma arma biológica, um parasita. Uh, parasita X. Um organismo parasita gelatinoso nativo do planeta SR388 poderia absorver o DNA de seu hospedeiro vivo ou morto e replicar a forma ao infectar um hospedeiro vivo. Ele pode acessar memórias do hospedeiro. Memórias do hospedeiro. Os parasitas X não eram movidos pela emoção, mas por uma necessidade instintiva de replicar e espalhar hospedeiros cada vez mais fortes. Sua incapacidade de ser controlado os marcou. Como, mais, como ainda mais, mais perigosa do que os uni, do que seu único predador, os Metroids. Como, como os Metroids, eles também foram extintos. Então, galera, o Parasita X ele aparece no Metroid Fusion, tá? Num jogo anterior a esse que saiu para Game Boy Advance. Me animar, meu. A arte desse jogo tá sensacional. Ele tá, ele tá falando um pouco da história, né? Um resumo da, do, do, da história no, do passado aí, de Metroid. Exatamente, o Fusion. Acho que é isso. Acho que é o Fusion. Sem Metroid sobrevivendo no país SR-308, ele foi infestado com o, o X, né? Com, com o X, com o Parasita X, é, capazes de imitar qualquer ser vivo sem saber sem saber disso eu coloquei os, eu coloquei o pé no planeta e fui infectado e quase morri alguma coisa assim já estamos falando né animal A única coisa que me salvou foi a vacina criada a partir do DNA do Metroid, que também me deixou excepcionalmente capaz de me opor ao, ao X. Essa habilidade era testada imediatamente quando fui para o laboratório especial biológico na estação de pesquisa para investigar um sinal de perigo. É resumo mesmo. E é a clone, né? ele imita acho que é isso lá lutei contra muitas formas X poderosas, incluindo o SAX, que era o X me imitando, é o clone dele pra... não é clone, né? mas imitando com a sua armadura com força total, eu eventualmente eu eliminei a ameaça uh, e depois pesquisar pesquisou uma estação e uma colisão com o planeta alguma coisa assim Entrou em rota de colisão. Depois disso... Depois disso... É, foram só memórias. Só, só assim pensando, Justamente quando parecia ter acabado, a Federação Galáctica começou a transmissão de um vídeo misterioso. É, eles mostraram o X, né? Estava, estava vivo e selvagem. Depois já de, através de análises de um vírus surreal, é, e mandar suas, enfim, a mensagem foi desconhecida, né? E foi rastreada por um planeta em particular. Cara, que isso. Ele era chamado de ZDR, se o X tivesse alguma forma escapado da extinção lá fora, eles representariam uma ameaça para a, para a Galáxia. E a Federação Galáctica despachou uma equipe para investigar alguma coisa assim. Ah, o robozinho que apareceu lá no, no trailer né, de lançamento. Um e -M -M, m m i é um grande robô de pesquisa projetado para capturar amostras de campo sem extrair seu DNA sua incrível mobilidade e revestimento protetor feito de um material mais forte do universo praticamente garantiu o sucesso da missão isso aí mas mas não longe, mas assim que eles chegaram, a comunicação foi perdida. Eita, olha que da hora, top mano. Meu, e eu. nossa senhora, o que, o que está acontecendo com ZDR? O planeta está realmente infestado de Parasita X? Ele é, eles são, eles são imunes aos parasitas? Cabe a mim ir lá e descobrir. Isso aí. Caraca, velho. Que da hora. Chegando a atmosfera né, estamos perto, em breve chegaremos à atmosfera, aí. Algum, algo assim. Alguma coisa da missão não, não, não está apropriada. Acho que é o ADA né, que é a inteligência artificial da nave que fala com ele. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cara, eu fico imaginando, né, um Metroid desse a 4K60, por exemplo Cara, a, a Nintendo, não sei porque ela, ela ainda vacila, né, na questão de, de, de hardware, né tem, as, tem uma das melhores ideias dos jogos, mas peca em tecnologia. Mas tá com a proposta, tá? Isso é o que eu gostaria. É engraçado, cara, porque parece que ela. ela... A armadura tá com cor diferente. Alguma coisa para ela conseguir recontatar Caso tiver algum problema, algo parecido Tá vendo a armadura dela? Tá. Até, aí tá, até aí tá normal né? Laranja, branca, dourada no caso né? Já é um boss logo de cara? Caraca. O cara usar arma igual o, o... canhão igual ela, velho. Ih, mano. Uhum. Olha. Aí ó, tá vendo? mundo a cor do, da suíte dela, da armadura. Será que foi, foi aquele robô que fez isso, cara? A visão em primeira pessoa, putz animal. Os jogos em primeira pessoa, né? Que saiu pra GameCube pra. Ah, já estamos em Gameplay. Os jogos que, ap que apareceu o capacete ali em primeira pessoa é do Metroid Prime, que é um outro... São um spin-offs, vamos dizer assim, da série, né? Cara, isso aqui não abre. Ó, tenho 15 mísseis ali. Falando um pouco da jogabilidade. Tiro, né? Tô jogando com o controle aqui. Tiro o Y, pulo o B o L2 ele, ele rola, ele ainda não faz, o LB ele tem essa mira aqui, animal, e o, e o X ele dá essa, esse melee aqui, show sure you can, sure you can, sure you can, beleza, pra cá não tem nada, vamos pra exploração, cara o cenário tá bonito, Opa, só tenho no... 99 como de costume, beleza, tá, para apertar ZL para, cara, bem legal essa dinâmica aqui, ah, ele atira ainda, ela atira. Não. Opa. Cara. O... Como que é maluco, né? Você ficar com o Y apertado pra ele carregar. O, o tiro. Deixa eu pegar aqui um. Ali não dá pra fechar. Opa, beleza. Ah, isso ele, ele recarrega os mísseis. E, e parece até a, a imagem do, daquele cara que a gente encontrou, né? E aqui só quando a gente pegar a bolinha. Ela coloca a mão ali, ó. Pra apoiar. <risos> que da hora. Opa. Ué, por que os de baixo não abriu e esse abriu? Ah, esse é mais claro, é isso? Bom, beleza, a gente, a gente vai descobrir. Opa, encaixou o negócio ali. Lembrando o jogo não tem português, tá, player? Então. A gente vai ter aqui no... é, dizendo que ele acessou a estação de, de a rede né é muito bem a gente viu a sua os seus sinais vitais em vídeo log quando, enfim, foram. É, descobriu alguma coisa diferente nela, possivelmente deve ser por causa da Switch, E fizeram uma análise completa, enfim... Então, essas mudanças, pelo que eles vêem, causaram algum tipo de mudança Deu umas habilidades para ela, né? Ela pode chamar isso de Fiscal amnésia. Am is é, isso trouxe para eles. Isso não sei o que dizer o que é. Estão checando a federação, a database e tal, contra o vídeo, o vídeo, logo, sei lá. Isso parece que. Tem alguma coisa com, teve alguma coisa a ver com esse tal de Chouzo aí, com o E os ataques ainda não foram identificados, claramente. claramente. Então a prioridade é ela voltar, tem que conseguir voltar para a nave essa a situação é precária e para você confiar nos seus instintos, né? Vambora. Então, o objetivo é subir para a superfície de novo é, e para isso ela vai encontrar, né, vários elevadores, é, passagens para conectar tudo isso para conseguir subir na realidade ela está falando com o Quaden que é o mesmo que tem na nave dela né então ela conseguiu meio que fazer o pilude aí do do Adam então a a, a nave está marcada no mapa C cheque você mesmo é aqui dizendo que ela vai do not enter them with your basic power suit. No, no, no que ele comentou anteriormente, o traje, traje dela vai mostrar, né? enfim, vai dar indicadores se ela está numa área que é uma área que é hostil, por exemplo, né? que, possivelmente deve ser quando deve ter temperat altas temperaturas né? de calor, esse tipo de coisa. Hum. Então é o que ele está complementando, para você não entrar em, em, em alguns lugares né, Scarlett underground, é abaixo do solo sem, com a, com a armadura básica underground interferences preventing radio transmissions check in with me at any network stations you find ah, tá, underground interferência tem alguma coisa de, de prevenir, alguma coisa assim, não, não é prevenir, mas é transmissões de rádio para checar na, na rede para Procurar algo nesse sentido. No inglês é a beleza, né? Vamos salvar o progresso. Ah, top! Cara, tá muito top esse uniforme. Opa, então a gente já consegue. A gente o dali, então a gente vai para cá. Esse meu controle tá meio ruim, mas beleza. É, aqui eu não consigo abrir, não adianta. Use o, o, con, o, o contra-ataque de melee no momento certo para dar um parry em, em, em certos ataques. Você aperta o X parece? aperte o X para dar o contra-ataque agora. Olha que animal, velho. O que eu faço? Ah, ele fica meio. opa! O bicho fica meio tontão. Ah, ele dá o melee e já se prepara para contra-atacar. É exatamente isso. Ah, curti isso, hein? Ah. Hum. Isso aqui tem alguma coisa? Isso não faz nada? Ele é, não faz nada. Beleza. Energia é full. Ah, então quando o bicho brilha ali, ó. É isso que é melhor que o bicho brilha. Cara, ele dá muito mais, ele dá uma recompensa maior. Ah, safado. Boa. para cá, a gente não consegue ir. Beleza. Cara, a trilha sonora. Então, pra quem não sabe, esse é o quinto jogo da série, tá? O jogo começou no game, no... no Nintendinho. Ah, em 1986, se eu não me engano. Ah, então, então, indica que tem algumas coisas escondidas no mapa, beleza? Eu acho que é esse aqui. Aê, Dator. E aí, o segundo jogo... Opa, vamos aumentar a capacidade aqui... De mísseis, show. É o segundo... Opa! O segundo foi lançado para, é, para o Game Boy, o Metroid 2, para Game Boy. O terceiro foi o Super Metroid, que é o jogo mais aclamado de toda a série, que saiu para Super Nintendo em 96. 94, eu acho. E agora, mano? Esses são os robôs, né? Um MMI, um ataque de um MMI, pode ser, é, pode, pode ser né, contra-atacado, pressionando no um X. No exato momento do flash, no entanto, o timing é muito difícil para você acertar. Enfim. Isso faz. Make isso faz isso des desesperador. Opa! Ah banado! Pelo jeito acho que não dá. Acho... É. Foi o que eu imaginei, pelo jeito não dá para Pra matar ele agora. Ah, oh, o bicho ainda escala. Ah não, tá com a patinha quebrada. Fica isso lixo. Mano, o que que eu fiz? Uh, que burro né? Na verdade é continuar, eu que fui teimoso, querendo saber se já dava para matar o bicho, né? O jogo tá me dizendo, não, segue em frente. Não, segue em frente, eu não. Idiota. Vamos ver se a gente consegue pular essa parte aqui. Acho que dá para pular. Opa! Agora a gente... Quando a gente acerta, a gente comemora, quando a gente erra... A gente aprende, então a gente aprendeu e vamos embora. Que sorte a não, que sorte a nossa hein? Vamos embora. Cara, e tem um jogo, joguei um jogo recentemente, não sei se todos tiveram a oportunidade de jogar. Se não, pelo menos leiam a respeito do jogo. O returnal. Cara, é, é, é, tem uma galera que.. Tem um, as linhas de jogos Metroidianas, né? Porque o Metroid influenciou muitos outros jogos. Não, não só no formato 2D, tá? Que é esse formato que a gente tá jogando aqui. Deixa eu ver. Opa. E. E aperte. Aperte o R Kamehame E o que acontece? O Returnal, cara, ele é muito Super Metroid, que é um jogo exclusivo de Playstation 5, né? Ele é muito Super Metroid, cara Opa! Mudou a mira laser aqui É o mesmo botão da mira laser normal Só que Olha que da hora, é isso. Ah, mano, gostei. Top. Não dá pra matar esse bicho normal, não. Esse bicho não, né? Esse... Na realidade... Okay, não. não, não tá... Agora ele tá offline, beleza. Posso andar livremente, mas cara muitos jogos, né? O Metroid ele inspirou muitos jogos, cara, é absurdo. E um dos jogos que meu, sem dúvida, foi inspirado foi o Returnal, que é um jogo de, de uma mulher também que tem arma que tem a, a me chama, a armadura que evolui, que a armadura, que a armadura, a armadura também evolui bastante, que esse que é, principalmente esse esquema de exploração de você ir e voltar, né? Vamos salvar o game. Cara, muito bom, velho. Eu quero ver o som na hora de pegar algum, algum item novo, né? Pra evoluir as habilidades da Samus. Aqui não tem nada. Mais um bicho aqui. Cara, eu já vim daqui, né? Tem alguma coisa errada, será? Uh, esse mapa é demais. Bom, acho que a gente tem que voltar mesmo para cá. Bom, nem sei se era para fazer isso, mas Ai, eu acho que sim, porque senão eu não conseguia pular aqui. Abriu mais um pedaço do mapa, quer dizer, não abriu nada, né? Bom, opa. Bom, só que não dá para avançar. Só que não dá pra fazer nada. Ih, mano, só na moita camperando. Corre. <risos> Isso quer dizer corre. É, sem chance, mano. O mano. O bicho tá vindo. O bicho não, né? O robô pra cá? Pra cá. Pra onde eu vou? Dá mesmo. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Oh, caramba. Nossa, velho. O bicho tem medo de água. Cara, não... Ah, consigo voltar. Beleza. Mas aqui eu não consigo porque não tem uma Power Beam, né? Beleza. Cenário bonito. Vamos, ver, vamos embaixo primeiro. Ué, tem. É, ele não deixa. Enfim, não deixa eu entrar aqui por algum motivo. Mas não tem problema. Aqui também não dá pra fazer nada. Opa, pelo menos foi para 19. Aqui eu não consegui entrar. Enfim, talvez alguma melhoria no traje. Olha que da hora, velho. Fluorescente. Olha o Jarvis. Uploading data. Fez o upload Beleza. É, tá dizendo que o, o e, -E -M -M i que é o se roubou, né, aranha, sei lá, se roubou que parece uma aranha, ele foi hackeado. Então eles estão tentando capturar a gente. Quer dizer que ele consegue escutar a gente, né, dentro de um raio. Uma zona ele consegue escutar a gente. É, ou a gente fica indetectável ou o cara a gente. Dizendo que a gente consegue meio que é, dar um dar um hack ali no no, no emmi, mas a gente precisa de um protocolo para conseguir fazer isso, né? É, ou seja, ou a gente foge do bicho ou a gente não vai avançar. legal é, é o que ele falando, 99% dele te matar, se ele te capturar. enfim, a oportunidade é pequena mas tem, mas explora as janelas, né? As chances ali pequenas que você tem para escapar. É, o que ele está dizendo é o seguinte, ele é, ele é imune a nossas armas atuais Que a nossa única chance é sair fora, né? Escapar e achar uma saída é. Que eu acho que é aquela área mais, mais, mais meio esbranquiçada do mapa, né? Aquelas salas meio esbranquiçadas Bom, aqui não dá para entrar, daqui eu vim Daqui eu não entro. O que resta pra gente é aqui. Bom. É, não vou conseguir enquanto não tiver a Powerbin ali. Mas aqui a gente já consegue acessar. Ó, oh, acho que é nessa tela aqui, ó, oh, que fica esse ecozinho, esse eco, né, ecozinho é embaçado, mas esse eco, que tem o E-M-M-I. -E Vou vir daqui. Opa, aqui eu consigo fazer o quê? Isso aqui me ajuda. Ah, meus recursos já estão em capacidade máxima, então obrigado por nada. aqui, eu já vim, beleza, aqui eu tenho que ir pra lá mesmo, né, e com certeza que eu vou encontrar o desgraçado lá, aqui não tem nada, Vixe, mano, mano do céu, peraí, Putz, consegui escapar ainda? Puta, ele tá aqui. Putz, não adianta, não tem um negocinho lá. O que é que é isso aqui embaixo? Bom, vou... Ai, caramba. Oh, olá. Bom. Caraca, velho. Onde eu vou? Para lá não consigo. Para lá também não consigo. Abre aqui, doido. Mano, isso é difícil. Cara, e assim, ele pegou já era, velho. Se ficar, o bicho. Nossa! Caraca! Bom, onde eu tava é pra cá mesmo. Cara, vai ter que fugir do bicho. Vai ter que fugir do bicho. Acho que é aqui. Olha lá, ele escuta a gente, mano. Desgraçado. Ele escuta, mas ele não sabe onde eu. Ele, não... ele ainda não me viu. Ele tá me caçando, mas ele ainda não me viu. Isso aqui não dá. Ô oh, caramba! Beleza. Onde eu vou, velho? Ah não, tem aqui, ó. Mas não sei porque tava fechada a porta. Ah, e consegui escapar. Ah, beleza. Cara, toda a essência, né, do do, do Metroid. Então, eu estava comentando ali, né, que o terceiro jogo foi o Super Metroid e o quarto jogo da série foi o Metroid é, Fusion, né, o Metroid Fusion. Tem dois Super Metroids pro Game Boy Advance que são muito bons também. O Metroid Zero, que é o Metroid, que é o primeiro Metroid do, só com um pouco readaptado, que saiu para NES. Tá, então é um remake do Metroid, o Metroid pra quem quiser curtir, pra quem quiser jogar a série. Opa, tem uma energia ali de... Ai, cara eu não consigo pegar. uma oh my, que droga, hein. Beleza. Cara, a parte mais legal do jogo é esse bichinho aqui, né, dá o control. É muito bom isso, velho. Muito satisfatório, ali eu não vou conseguir entrar, eu acho. Ali, acho que eu não vou conseguir entrar, velho. Bom. É, eu não... Enfim, Metroid é assim, né, velho? Você sabe que não... não adianta ficar insistindo numa coisa que... Você não consegue pela terceira vez, velho. Porque não vai. Ah, ele não pula, é verdade. Tem que diminuir a água. Tem que diminuir a água. Olha que da hora ela andando embaixo d'água, velho. E aí o que acontece? Por que, que eu falei que Metroid demorou... Esse Metroid Dread demorou 16 anos para ser feito? Ah, já diminuímos algo aí. Porque, na realidade, ele era um jogo para sair para Nintendo DS. Mas é, o produtor, Shamoto, se eu não me engano, na época, ele falava que o... o o console não tinha ainda as especificações necessárias para ele fazer o jogo rodar com a te... não tinha tecnologia atual na época, não tinha tecnologia que ele gostaria na época para oferecer a experiência que o do, jo do jogo que ele tinha em mente, tá? Então foi esse o motivo. Por isso que demorou 16 anos, né? Ele foi ele começou, a história estava praticamente pronta, mas ele começou o desenvolvimento aí parou, começou o desenvolvimento e parou. Tivemos o um aumento do mapa aí, vamos salvar o progresso. Ele teve. E aí chegou o Nintendo. Uh, o Switch. E aqui. Bom, vou subir porque eu não sei se eu vou. Ah, trouxa. Beleza. Ah, velho. Tô pegando esquema do negócio. Ah lá. Pegamos. Tá vendo? Tem, tem que pensar, velho. Metroid é assim. Metroid é assim, mano. Metroid e vindas. Na batida do amor. Beleza. Dá um mergulhinho. Ela nem, ela nem dá o slide embaixo d'água. Uh, caramba. Nossa senhora. Usava disso tudo? Ele tá lá em cima. Caramba. Vamos ver se dá pra entrar aqui. Ali. Conseguem vir também. É aqui embaixo. Com certeza. Ali não. O que, que é isso aqui? beleza agora agora dá pra, Ah, dá para descer aqui ó show não acabou ainda já vi nessa nessa nessa parte do mapa acho que não não já tem tudo é. Metroid, cara, tem que tentar de tudo. Tem alguma coisa aqui? Oh! Bicho sorrateiro. Não dá pra passar aqui. Precisa da. Dá... da bolinha. Deixa eu encher aqui. O roxinho é vida, né? É isso aí. Vamos pra cá. Opa, mais um bicho diferentão. Vou aqui ou vou lá? Ah, agora sim. Tchau, trouxe. Ah, isso aqui não abre, tá vendo ele é mais escuro. Ah papai que da hora vai essa musiquinha que eu falei essa musiquinha velho essa musiquinha era nossa a glória charge Bean! agora sim papai as coisas começam a ficar mais interessantes não que até agora o jogo não tem me surpreendido mas isso é muito bom Ficar com o dedo... Dolorido. Segurando o Y aqui. Ah, tá explicado agora, Zé. É isso aqui que abre, né? O um míssil. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Ah, ele também... Ele também ficou com o um negocinho ali, ó. Topzeira. Bom, aqui a gente não veio ainda. Ah, mas cara, aqui é outra parte do mapa... Ah, boa. É a parte do mapa. É o centro. A gente veio por aqui na realidade, né? É aqui que a gente estava quando tudo começou. Exatamente. Olha, o Olha só o rolezinho que a gente deu já. Beleza. A gente precisa destruir aquele.. aquele bicho lá, velho. O M E M M. -I. Pra onde a gente vai? A gente consegue abrir agora algumas portas. A gente consegue abrir aquelas portas. Que a gente não conseguir abrir. Não sei se é essa. Enfim, a gente vai ter que abrir algumas portas. Opa. Opa. Frio, frio, frio. Essa não vai. Essa não rola. Aparece aqui, ó. Uma cor mais escura, azul escuro Aqui não rola Então, vamos voltar Vamos já equipar aqui O jogo tá ficando legal Não dá pra subir ali Ali também não dá Vamos voltar ali ah, mata isso aqui também, ó Isso aqui é legal Caramba, também não dá aqui Ué, ué, ué, ué, ué, ué Ah, vagabundos. Quando então a gente tem que ir. Aqui pra cima não é. é. Ali também não é. A gente vai ter que voltar aqui por baixo. E voltar por aqui, ó. Beleza. Acho que a gente vai ter que passar lá com. A gente vai ter que voltar. É, vai ter que descer. Beleza. Muito bom Vamos pra cá É, o caminho de volta, né Caminho de volta Porque a gente vai conseguir abrir algumas portas, né Que a gente não tava conseguindo abrir Bora Essa aqui, ó Alá Abrimos Ai, caramba Mais um, a gente não consegue Ah, consegue sim Pô, oh, isso aqui é importante, hein, meu. Putz. Nossa senhora, isso é muito bom. Aqui, velho, olha isso. É o Power Beam. A gente não consegue subir ali? Não. Vem, deixa eu dar uma melezão em você. Boa. Tchau. Mano, o jogo fica bem dinâmico. Esse negócio aqui também ajuda. Bom, vamos ver onde a gente está aqui acho que pra cá não tinha mesmo pra onde a gente ir, pra onde a gente ir, porque pra lá não tem porta, possivelmente a gente vai avançar aqui pra cima, beleza, acho que aqui é eu não consigo subir né, não, só vai o game, só vai o game, game, game, Ó, oh, pra cá não tinha vindo também, ó. Ou eu tinha? Ué? O que aconteceu? Ah, não tinha vindo não, galera. Ô, oh, player. Eu dormindo no barulho. Achei sem querer. Mas metroid é assim, né? Você acha às vezes, sem querer. Tem alguém observando nós aí. Gostando disso, não. Aqui não é. O que é da manhã é rápido, né, velho? Ô oh, desgraçado Cara, agora eu não sei pra onde tá aqui, velho Pior que Hora errada Beleza Cara, eu acho que eu Fiz alguma coisa errada, mano Aqui não entra mesmo E pior que eu acho que eu não consigo Voltar lá não eu não consigo voltar, ah. vamos ver onde nós estamos aqui, bom, vamos ver, opa, marcar a seleção não, vamos ver, talvez era para cá mesmo né, não, ah, tem um negócio aqui ó, uma porta que a gente não tinha conseguido abrir, tá, fechado. Bom, pelo menos achamos aqui um... É estranho ter uma sala fechada e nada oh. Ah, safadinho Sai da minha frente Aqui não, querido Agora, agora a exploração tá começando a acontecer. Olha lá, vai, ó. Sabia que até uma telinha para tirar nossa paz. Pra gente sair correndo igual uns desgraçados. Ó, tô sentindo um pouco de calor aqui já. Olha aí sua portinha. O que vocês acham? Como que tá? Ah, sem chance. Não. Pronto. Não, legal, cara, que o, o, a energia ela não tá escassa no jogo, né? Dá para Dá pra você arriscar bem. Beleza. Isso aqui... Esse save game tá da hora, mano. Tá da hora. Bom, agora aqui... Deixa eu ver só o um negócio, ali eu não consigo entrar, ah mas ali é o, ah caramba, eu não consigo ir né, eu não consigo avançar por ali, beleza, voltando. Que não dá para entrar. Opa, o que temos ali? O que que é isso? Ah, o, o, o fluido termal foi redirecionado, alguma coisa assim. Boa não dá, A gente não abre as portas só com a arma né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima Boa Então a exploração continua Cara, mais Beleza Ah, eu voltei para aquele mesmo lugar, beleza. A gente só voltou, só que agora essa porta está aberta. Tá, aqui acho que não tem mais nada o que fazer. É, para cá, player, acho que não tem mais nada o que fazer, não. Vamos voltar. Ah, e essa porta aqui não vai abrir, não? Tem que falar com o Jarvis. Uploading que não tem. Não há é, é, gravações, registros. Da, da, da, da base, da data base da federação, mesmo assim, né, que seja, é, há alguns registros no Chosen Warrior Tribune, tribe é uma grande possibilidade de, de serem conectados. after you? parasite Cara, aqui não entendi nada. É... Ah, não entendi. Não vou arriscar. A situação permanece, né? Não, não parece claro ainda. Parece meio nebulosa. É, mas a sua prioridade não é carregar Você deve retornar para a tua, a tua base A nave Continue to search for the unique energy you employed against the first enemy It is the only way you can confront them enfim, tá dizendo que, enfim, o objetivo ainda é voltar pra base, que não tem muitas informações para evitar o EMMI E... e é isso Tá, nossos recursos já estão cheios Cara, como que a gente tem que evitar o bicho se o não caminha pra cá? Pra lá não consigo. Ai, caramba! Eu vacilei, né? Nessa eu vacilei, velho. E pior é que esse não tem, talvez não, velho. Difícil escapar dele. Mas beleza. Bom, a gente tá aqui pelo menos. Ah, essa porta a gente não foi ainda, né? Quem sabe a solução não esteja aqui. Ai, desgraçado. Ali tá nem em cima. Mas não vou entrar ali porque da última vez que eu fui ali. Opa! Eu só me ferrei. Vou seguir essa lava aqui, ó. Vou seguir ó, o negócio. Ah. Ai, caramba. onde ah, vai ter pulado. Onde que é aqui, velho? Sem querer. Um boss. Vou acabar com todos meus mísseis aqui. Opa, opa, funcionou. Tô perdendo vida à toa aqui. Opa, esse negócio dá item só não pode só não posso Opa! O que aconteceu? que ela pega alguma coisa algum poder do negócio né ah, a energia da central da unidade central transforma a o kenon né a arma em um um omega kenon Opa, isso sim omega kenon blaster online omega Stream online então são dois agora o que que muda o que que muda patrão o que que muda o tá igual, hold, hold L, mira, na, na, na. o modo mira, é. e aí você escolhe, e segura, opa, uma, ah, isso aqui é pra derreter a armadura, e depois o Kamehameha, segurar o R e, bau, vem filhão, acho que agora vai, será que é assim? Ah, é assim ó. Só preciso saber onde o bicho tá. O bicho tá ali, ó. Acho que aqui dá pra pegar ele. Mira certo, animal. Mira certo, animal. Ah, consegui, velho. Nossa, eu, cons eu consegui... Dá o counter no cara. Ah, agora você não escapa. Esse controle tá ruim pra caramba pra mirar. Morre! Ah, Pai, aprendi direitinho a lição. Boa! O que eu consegui agora? Do primeiro ela não, ela não pegou nada, né? Não pegou nenhuma habilidade. Que habilidade ela pegou agora? Nossa, pai. Spider Magnet Acryed. Sabe o que eu acho? para subir naquelas paredes azuis. Ah, sabia. Isso permite que... façamos ataque paredes magnéticas azuis. Ah, aí sim, meu. Agora, bora explorar. E aí, player, o que vocês acharam dessa gameplay, o que vocês acharam do game? Já tá dando uma hora aí de gameplay, praticamente. Espero que vocês tenham curtido. Eu achei o um jogo sensacional, toda a essência do, do, do Metroid. Estão nesse jogo com muitos elementos novos, inclusive. Cara, é jogo pra entrar no top 10 aí, hein, do ano. Beleza? Player, vou ficando por aqui. Se vocês querem uma série do jogo, comentem aí. Coloquem no comentário o que, que vocês, vocês querem, uma série ou não. Que a gente continua a partir daqui. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Dê aquele like maroto pra ajudar bastante o canal. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui!